Olá, não sei o que é que o que Tudo bem. Senhora? Tudo bem. Oh, tudo ótimo, eu não sabia que você tinha já. Ah, agora, para vir aqui falar sobre algumas questões técnicas com o senhor. Um sim, sim. Nossa, como são maravilhosas as fãs. Temos algumas que estão aqui, outras que estão aqui na outra parede a da armadura. E aqui estão as capas da revista que você tinha perguntado. Ai, é isso aí. É isso. Passamos? Sim, sim, senhora. Por favor. Fique à vontade, de já chega. Muito obrigado, senhora. Aproveitando que a gente tá, já está conversando há algum tempo sobre vários temas. É, no aspecto de estratégia, uma vertente de estratégia, existe um, um, um termo que, sempre, assim, desde que foi mencionado, sempre me causou muita dúvida. Kogarashi, nesse caso, a, o contexto dele sempre me fugiu um pouco a apreensão sobre isso. A primeira coisa importante é fugir de qualquer contexto místico ou elucubrações que não possuam um fundo pragmático. Né? Pogaraxi significa vento do leste, e era muito utilizado é, pela aristocracia, no sentido de quando se chegava diante de uma pessoa, ele fazia o primeiro cumprimento. Na verdade, era uma forma de desestabilizar a, a outra parte. Ou seja, quando isso foi transferido para um contexto técnico, a antropologia é, reverenciou uma forma muito interessante onde o samurai deveria te cortar antes de você desembainhar, ou antes de você se aproximar. Na verdade, dentro da ideia que, que tinha os antigos, o leste é tudo que chega na sua vida, onde o sol nasce, o oeste é onde as coisas terminam, onde o sol se põe Então, seria mais dentro de um aspecto de surpresa, ou surpreender aquele que está chegando. então o Garashi, durante algum tempo, ele teve apenas um contexto social. Depois ele passou a ter um contexto mais estratégico, dentro das colocações, principalmente nas negociações entre empresários japoneses, hum. e dentro do aspecto do Rei-ho, que podemos dizer que Rei vem do sentido de soldado e co de ele estabeleceu um panorama onde, dentro de um encontro, ele deveria surpreender o outro, desembargando é uma coisa simples até. Aí. Né? Mas é, é, existe uma característica muito interessante que é... Ele sempre era executado dentro de algum panorama onde não se tinha muito espaço. Era uma surpresa que vinha à tona de um momento a outro. Aí. Então existe até um, uma passagem muito interessante que um finado amigo chamado Massa, durante uma exibição, quando ele viu um professor fazendo isso... Não mais, no momento em que se encontraram e complementaram a exibição, o mestre sacou muito velozmente a katana e não identificou como kogarashi. Massa faleceu de acidente de carro, mas ele foi um grande historiador. Massa foi um grande pesquisador dentro dos contextos do que seria, para alguns, a cultura inútil que está em torno daquilo que se estuda dentro dos panoramas, seja da etiqueta, dos protocolos, dos princípios que regem a boa maneira. Agora, obviamente, que quando isso ultrapassa ou transcende alguma camada social e passa a uma camada mais guerreira, ela assume também os seus aspectos mais grotescos. Então, é muito importante compreender esse princípio que passa de cumprimentar antes a pessoa, ou seja, quando existia uma situação até um pouco é, desgastada, uma situação um pouco conflitiva, um cumprimentava antes para dissolver ali qualquer tipo de possibilidade de até um futuro confronto, mas depois isso foi traduzido dentro do juntos foi traduzido dentro de inúmeras outras formas até no contexto do Fui é quando você tem que parar aquilo que te está surpreendendo. Né? Fui Wotsu significa surpreender, Domeru de, domer, de parar, frear. Bom, vamos entender um pouco. Se eu pegar, por exemplo, uma Imagine de repente que é, eu estou caminhando, leve, vamos supor, estou caminhando, e você tenta me agarrar. Aí. Percebe? Sim, senhor. A estrutura gerada ela tem um ângulo paralelo, mas ao mesmo tempo diagonal. Para que me dê a condição, até caso você esteja com uma arma curta, no caso de uma Tantoma ou uma que eu não permita você se aproximar. Vai. O mesmo ocorre se eu estiver de costa. Então imaginemos que você se aproxima e eu não posso permitir você se aproximar. O que nós temos principalmente de compreender, longe de qualquer locuração, é que o veículo motor ele tem uma série de sinais que te mostra quando a pessoa vai avançar, quando ela vai atacar, quando a adrenalina está alta. A respiração, em geral, ela sai muito do seu estado normal. Como os animais. Acontece é na natureza, Você é né? biólogo, então você pode entender muito bem isso. Por exemplo, você me ataca. Hi. Pode perceber? Sim. Existe a indicação na face. É exatamente. O ombro, no, seu, no seu ombro. Né? Imagine que eu estou guardando e você me ataca. Hi. Uhum. Esse era o princípio do Kubarashi, ou seja, o vento que vem do leste. Sim, sim. Então ele se baseia muito numa parte de, de análise de é, expressão corporal, linguagem corporal também, Exatamente. de certa forma. Exatamente. E justamente um tema que está muito em voga nos ambientes corporativos, nos ambientes profissionais uhum. também, pra, quer seja em entrevistas, no cotidiano. Interessante. É, durante o século XX também foi utilizado equivocadamente por alunos. Quando o professor ficava bravo, hum. o professor chegava, o aluno logo cumprimentava, pedia-se uma sem, <risos> para que não, não fosse é, colocada é, para os demais a situação, ou mesmo que, que não tivesse exposto algum tipo de vergonha. Né? Aí, no sentido de quebrar certas inércias. É, o Guaraxi tem uma série de significados dentro do contexto... Sócio estratégico até dentro das relações humanas. Oi. Oi. Consegue entender? Aqui.